leads. Isto que é um anúncio, que eu clico no anúncio e os meus dados são preenchidos num formulário automaticamente dentro do Facebook, não tem que a nenhum site, é preenchido e o anunciante fica com os dados. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, vê só 3 segundos dos vídeos no Facebook, é muito pouco. Anúncio. Portanto, isto tudo foram exemplos de remarketing, portanto, publicidade sofisticada, que até com menos investimento ou com investimento baixo, se for uma tática bem montada, eu consigo ter resultados interessantes. de publicação de conteúdos no Facebook... Pode-se fazer entre 3 por semana a 3 por dia. Muito obrigada. Obrigado.